Aqui é o Pé, e já se inscreve no canal e vamos começar de um P de Call of Duty ww 2 Space 4. A máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo.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 and shaken with the of war in this hour of great sacrifice we shall prevail call of duty ww2 é, é o último jogo Bom! É seis de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer, cujo nome nem posso saber, tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei. Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol, daí eu me vi... Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style ah. diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas Você francamente, é ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Ah. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, Sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Ah, não quero nem ver. Cronômetro quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se oh, errou, não, oh, pô, pô, pô, pô. A ela tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia para nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah, a instrução é às 18 vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar. Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial? Hein? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azusman. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte... Seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta, mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês na batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Rapazes, as praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Rodênio, tem fogo? Mas é claro. 160 metros! Vamos ter que recuar! Não, continuamos a missão! Você vai nos levar! Acho que derivamos! Não vejo ponto se referência! Ouviu o tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguardem firme! Cacete! 173 metros! 20 segundos! É, com é plano! Chegar no quebra-mar! Qual, pessoal? James! Leve uma galória até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, Thor! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Tarde de medo. Daniels, use o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! vamos vamos vamos vamos abandone eu... merda ali a mora ironder Feio. Aqui, toma! Valeu, aí, Valeu, Muito bem, aqui vamos nós. e aí, aqui aí, I Os bunker estão chegando do noroeste. Vem atrás de você. Os truques estão intocados. Toma uma granada do bunker. Olha a granada. Granada. Push yeah. yeah. VOCÊ ESTÁ BEM? TÁ BEM! Okay. VALEU! Temos que chegar nos bunkers! Não tem mais! Daniels, tenho o kit de primeiros socorros. Ok. Manda pra cá! Espera já! Que... Eles nos Jogando granada! Nada, pa pa pa pa pa Daniel, choque a fumaça! Enfundaria é é o é é Granada! granada! Ué, tá. E cá, Jogando fumaça! Ferrou! assalto não vai conseguir Vou avançar! Cuidado! Fique em primeiro, socorro de Manda para cá! Inimigos chegando! Arremessando granada! Preciso de um kit. Styles, é Ayello, comigo. Derys, vocês, Usman. Você, é Jesus, você não limpa vem muito um amigo. Encontro no topo da falésia. Pelo amor de Deus, não se matem. Oh, é. Oh. é isso aí, Usman. Mais um. É com a gente. Não oh. me dá, eu estou aqui. Estão tentando. Não pode levar mais, amigo. avançando Deus, lá vamos nós ah. Nada aqui. As doze horas! Vem aqui, amigo! Não consigo andar! Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos ah, tirá-lo daqui! Fica ah, é, é comigo! Temos que chegar naquele posto médico. Na sua esquerda. Temos que nos proteger. São muitos! Acabou! Está limpo! Vamos! Chamar isso de limpo, porra! Tô muito sangue. Aguenta firme! Ah, fique de cabeça baixa! Pegou eles! Não param de vir! Merda! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Temos que ir! Ah, te peguei! Ah. Porra! Estou aqui! Estou aqui! No chão! Ah cara, eu tô sangrando! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Subam aqui! Anda, anda! Comigo! Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Sério! É claro que sim! Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não, não, não. Você tem que ficar acordado. Ei! Daniels! Estou aqui. Me ajuda. Alguém me traz o maldito médico! Deixa comigo, vai! <risos> Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês. Pegue sua munição e granadas. Você ouviu. Pra vai estrada, longe. agora. Avançando. Pega a munição, Daniels. Senhor, pronto pra é munição. Vamos indo! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Protejam-se! Ataquem a metralhadora! Lançando granada! Eita. Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar. Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Metralhadora do Paneiro! protejam meu... a metralhadora! Uma posição ninguém pode passar. Cuidado, lá vem eles abrir fogo. Alguém na metralhadora. Estão vindo. porque que hay que Ah, mano, é difícil, velho Temos que defender a posição! Aí não deixa o que cai, né? Senhor, pronto pra munição! Tá atirando! Capazes, demos uma surra neles. Limpo! Que tirou o canhão! Certo! Explosão. Bom trabalho, Daniels. Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento. IGOO! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Mas nós tomamos a praia, Daniel. Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem. Sim. Remendaram ele bem. Ah, devíamos ter ficado no barco. Ah, agora ele diz. <risos> Ei, o que você fez lá, te devo uma. Estamos kits. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Está bem longe do Texas, Caipira. Ninguém podia ter se preparado para isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Ah... Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Caraca, filho. É, depois de ter morrido 5, 6 vezes na gameplay, né? Troféu bem longo, do... bem longe. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto: seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Beleza, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela gameplay. Já se inscreve no canal, já dá o like. E... Foi isso.